Uma boa tarde os amigos, eu sou Maurício Mococa, hoje nós vamos fazer um vídeo é... Aqui aonde é nós fizemos a... aqueles vídeos anteriores, nós achamos a prata, mas nós não completou a pesquisa Hoje nós vamos completar essa pesquisa, para ver o que mais que está junto com essa prata Então nós vamos terminar de fazer essa pesquisa Agora eu vou passar para o nosso amigo Edson gravar Vamos, nós vamos apresentar aqui primeiro as variônicas até que vai ficar com a ponta aqui com terra porque eu estava mexendo com ela na terra ele com a ponta dela agora nós vamos voltar como vamos começar a pesquisa no começo então a hoje nós vamos fazer ela completa eu vou fazer os três passos o vento tá forte hein? aqui tá ventando muito aqui em cima o vento tá um pouco forte pode ser que vai interferir um pouco no vídeo mas não tem outro jeito aqui. então eu vou fazer os três passos agora que é perguntar para elas é, me dá a direção desse desse manchão onde tem prata não vale onde que me dá a direção do manchão onde tem a prata então um, dois, três, aqui ela já me deu a direção que é para mim caminhar para cá então aqui já já ela vai entrar já na área da, da prata aqui ela já entrou na, na, na, no manchão da prata agora nós vamos caminhar dentro dele só para vocês terem uma ideia que ela não vai descruzar porque é uma área grande embaixo do solo mas já sabe que está com 65 metros de fundura então aqui nós estamos dentro da, de, dessa área e outra essa área aqui tudo ao redor aqui ó mais de uns três ou quatro arqueiros aqui é tudo prato em barco também já fizemos essa pesquisa toda essa área que aqui por baixo é, é prata então nós vamos sair fora de dentro do manchão aqui para nós guardar essas outras perguntas Vai sair o modelo. Agora eu vou fazer a segunda parte. tiver ouro dentro desse manchão você cruza. Se não tiver. E se tiver ouro nos arredor desse manchão também você cruza. Se não tiver você não cruza. Um, dois, três. É, quer dizer que ela cruzou porque tem ouro aqui no arredor desse manchão. Também é algo que nós já verificamos aqui também, ali na, na frente também que tem tá um manchão de ouro. Então, eu só vou fazer uma marca aqui para mim não perder a não perder aqui o equilíbrio aqui nós estamos marcando o que, o que tem e o que não tem agora nós vamos fazer a pergunta do chumbo porque geralmente às vezes onde tem prata tá anda o chumbo junto então onde se tiver chumbo nessa área aqui ao redor, você cruza, se não tiver, você não cruza o chumbo não tem nessa área aqui então, agora nós vamos fazer a pergunta do zinco então, Variônica, se tiver zinco nessa área de conflito, você cruza, se não tiver, você não cruza lembrar os amigos é o seguinte, você pode chamar de manchão pode chamar também de área de conflito a área de conflito é onde tem muitos minérios e a energia deles vem em cima então se tiver o zinco ela vai cruzar, se não tiver ela não vai cruzar um, dois três, ela cruzou por quê? porque tem o zinco o chumbo não tem o zinco tem então, vou marcar aqui para nós ir levando tudo marcado são muitas perguntas a outra pergunta que é a, é a cantita a cantita é um mineral que anda junto com a prata e também anda junto com ouro. o ouro bariônica tem a cantita nesse local se tiver junto com a prata ou com a ouro você cruza se não tiver você não cruza dois três vou marcar ela aqui também porque Agora nós vamos fazer a pergunta sobre argentita. Variônica tem argentita nesse veio de prata, nesse veio que tem ouro. Então, um, dois, três. Argentita tem. Vou marcar também aqui porque. pergunta da piragirita Ariônica, tem piragirita nesse veio junto com a prata você cruza, se não tiver você não cruza um, dois, três a piragirita também tem esses são todos é são todo tipo de mineral que anda junto com a prata agora é da cerangerita. Cerangerita tem cerangerita. O que dói é material faz um. Agora vamos fazer a cerangerita. Mariona, se tiver a cerangerita, você cruza. Se não tiver, você não cruza. Um, dois, três. A cerangerita tem. Agora nós vamos fazer a pergunta da polibazeta, e depois a última é a sirvanita, Ariônica tem a polibazeta, se tiver você cruza, se não tiver você não cruza, Um, dois, três. tem. Eu já vou fazer a outra pergunta, que é da sirvanita, Ariônica tem a sirvanita nesse manchão, se tiver você cruza, se não tiver você não cruza. Um, 2, 3 A servaneta não tem Então, significa que esse material não está não junto então, Agora aqui, algo que não E aqui tem O zinco, chumbo, o ouro, cobre, a prata E as outras minérios que andam junto E o ouro também tem nós pegamos lá naquela parte ali, ó, aonde desce um veio de ouro, e ele passa lá naquela parte mais escura lá da terra, mais amarelada. E essa parte do harta aqui é uma parte muito harta. É uma parte que ela dá uns par de arqueiro aqui em cima. E essa parte toda aqui que nós estamos aqui vendo, é, deve dar uns par de arqueiro. Então só que a essa prata e o ouro fundo, ela está uma média de 65 metros de fundura. E pedir os amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like aí. Porque o like é muito importante para nós, dá uma força aí para nós. Não esquecer de se inscrever no canal, logo vai ter mais vídeos. Hoje também vamos ter mais uns vídeos de outros lugares. Agora nós vamos também num lugar onde também tem umas turmalina preta, Quero, quero saber do meio dela, o que é mais que tem junto com meio dela para saber se compensa mineral ou não e já já nós vamos encerrar esse vídeo eu acho que eu já passou dos 10 então aí já já nós encerra ele nós vamos mostrar aqui um pouco dessa área aqui ó uma área grande aqui embaixo ó, que ela vai descendo o pé abaixo aqui do mato que vai descendo para baixo e a parte também de baixo aqui ó Como é que é a Essa parte, essa parte de baixo aqui, ó, essa parte aqui, ó, essa parte de minério de prata E a parte daqui que cai lá embaixo também é minério de prata, a parte que cai pra lá é minério de prata. Então, se for medir isso aqui em arqueiro, dá mais de 10 arqueiros. de colocar lá embaixo lá, lá, no fundo, lá no fundo isso aqui desce para aqui abaixo vai tanto lá embaixo então é uma área muito grande é uma área bem grande mesmo para montar uma mineração aqui seria um espetáculo e nós vamos encerrar o vídeo nós vamos ter que ir em mais dois lugares hoje ainda e até o próximo vídeo